Não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu, mas futebol foi isso aqui que aconteceu hoje. Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, eu me chamo Júnior Moreira, criador do curso Tropa Milionária, para quem tem vontade de ganhar dinheiro com apostas esportivas, tá? E no vídeo de hoje nós vamos ver aqui uma das entrevistas mais hilárias do mundo do futebol. Bom, e antes de dar o start, tá? Já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal e outro detalhe, tá? Eu quero que você comente aqui abaixo quais as entrevistas que você vai ver agora que você acha mais engraçada, mais hilária, mais doida de todas aqui do vídeo. E um recadinho importante aqui antes da gente iniciar é o seguinte, tá? Se você tem interesse em aprender como ganhar entre 70 a 120 reais todos os dias, tá? Sem ser um analista profissional no mercado de apostas esportivas, entra agora mesmo no meu grupo gratuito, tem mais de 7 mil pessoas lá lucrando todos os dias, porque todos os dias a gente manda algumas apostas, algumas entradas lá E o pessoal está conseguindo lucrar E o grupo é 100% gratuito O link vai estar tá aqui na descrição, o link do curso também Do meu WhatsApp, todos os detalhes, tá bom? Então agora sim, vamos embora pro vídeo e deixa nos comentários aí Quais desses, dessas entrevistas você acha mais engraçadas Você acha a respeito dessa decisão da CBF de colocar árbitro de vídeo A partir da próxima rodada? Como é que você acompanhou isso? Eu não estou sabendo ainda de vidro, de vidro? De vídeo, de vídeo, é Aquele que fica ali atrás para poder, enfim pra... Mariano, o que, que aconteceu no intervalo do jogo que você chegou atrasado? Não, tive um probleminha ali, a gente teve que <risos> teve que dar uma soltada. Você já tinha passado por isso antes, Mariano? Não, não. Sentiu alguma coisa, Marcinho? Não, eu tô debilitado, eu comecei o jogo a... a tarde toda, eu tive caganeira, cagando por água, né? Eu tô muito debilitado, falei pro, pro professor, falei pro coisa que não, não dá, porque eu tô tremendo. Tô... tô tremendo. Beleza, valeu Marcinho. Debilitado, meu amigo. <risos> 34 minutos segundo tempo. Ai ah, minha nossa senhora. A Ponte Preta em nenhum momento procurou essa confusão, não caiu na, nas provocações. Não, eu falei pra rapaziada ali no banco, né, no início do jogo. Nós temos que ter, ser frios ao ponto de, se eles cuspirem na nossa cara, pegar o custo e comer, fazer eles vomitar de nojo. Entendeu? Eu falei pra rapaziada. Cássio, a importância de vencer a primeira aqui na arena faz alguma diferença para vocês? Faz, porque jogamos em casa, tivemos que fazer a e fazer uma grande vitória sem três pontos Legal, se alguém conseguiu entender, tudo bem porque eu não entendi nada do que disse o Cássio Olha, eu não sei o que aconteceu se aconteceu, não estou sabendo mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu porque eu não sei o que aconteceu mas o futebol foi isso aqui que aconteceu hoje gols, jogadas bonitas e Estou feliz por isso, por ter mostrado meu futebol na Copa São Paulo. O Brasil vai estrear contra a Croácia dia 12 de junho e é dia do seu aniversário. Já parou para pensar? É 12 de junho, não é? Seu aniversário? Que dia é seu aniversário? 12 de maio. 12 de junho. Pô, tu quer saber o que eu? Tá de sacanagem. Pô, a gente tá brincando, velho. <risos> Mas já parou para pensar como é que vai ser essa sua estreia, não? <risos> meu aniversário? <risos> Encarecidamente O torcedor ser mais participativo Porque a gente sabe que o torcedor leva o jogador Nosso torcedor vem, senta na arquibancada E só fica vaiando quando erra um passe Tudo se fala, né? Que o Robson é isso, que o Robson é aquilo Que o Robson xingou o treinador Que o Robson mandou o treinador tomar no cu, não teve nada disso Eu acho que as pessoas têm que ter mais respeito com o meu nome Então é difícil falar, cara Vamos trabalhar só, vou começar a ficar mais caladinho Pra ver se assim as pessoas Me esquecem um pouco, porque Às vezes eu tô, eu tô peidando tá saindo uma caganeira né? Então vamos... Vamos vamos falar menos. eu fazer o gol para as mulheres, né? Dia Internacional da Mulher, meia-noite. É verdade. né? para todas as mulheres. Tá <risos> namorando? Hã? Quer namorar comigo? que é que você se inspira como zagueiro? Como zagueiro? O Boateng, o Mina. Pô, esses caras é pica, viado. Não tem o que falar, eles são demais mesmo. Spot perigando ainda na tabela. Perigando. Hoje, perfeitamente, culpa da arbitragem. O que esse cara fez hoje aqui, ele tinha que sair direto da delegacia, porque ele roubou nós bonito, roubou bonito, fake, porque quando é lá na ilha, braço colado, a bola tá colado, o braço, a bola bate, os caras dão pênalti, aqui o cara tá com a merda do braço desse tamanho, o bolsa do árbitro faz uma merda dessa, não dá porra do pênalti, aí quando chega lá, contra nós, com os árbitros tudo cagados, aí aqui manda vir esses caras aí, pra roubar nós, desse jeito fica difícil mesmo, é, Falou é deu quatro minutos de acréscimo, faltando um minuto. Ele falou, e deu cartão amarelo pro goleiro. Aí é Mano, claro, Não precisava dar cartão pro goleiro. Não dá não, deixa igual os assim, tá. Todo jogo põe esse cara aí, se põe esse cara aí, nós já caiu desse jeito. Não, tô feliz pela renovação. Meu contrato vai até 2019 agora. Mas... Vou trabalhar forte esse ano pra, se Deus quiser, esse ano ainda mesmo, eu ir embora. Uma confusão com o argentino, jamais a gente pode ficar de fora, tem que ajudar os companheiros. Eu sou o batedor oficial, tô de fora infelizmente, mas... Entre brigar e, e, e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. Mais uma oportunidade para você tentar emplacar nesse time do Flamengo. O que, que você pretende fazer hoje? Eu espero poder dar o melhor de mim. Me dedicar para caralho. Me dedicar para caralho, ajudar a equipe, entendeu? E se possível, aparecer a oportunidade para poder fazer o gol. Joia, esse foi o Valbaiano, Daniel Pereira. É, e mal educado, né, o Valbaiano. E o William? Dizia que pedia desculpas pelo lance, o William foi expulso no, na partida, segunda expulsão do Palmeiras. E aí ele falava do lance, Valdívia. O que, que você tem a dizer, William, para o Valdívia, aqui agora? É, como eu falei, né? Acabei de pedir desculpa, perdão para os meus companheiros, para o nosso torcedor né, e para quem né, é apaixonado aí pelo futebol. E agora aqui, é, pessoalmente pro, pro Valdívia, né, jamais queria é, ter agredido dessa forma. Foi uma reação ali que a gente dividiu a bola. E eu acabei no, no impulso, né chutando e, e acertou numa, numa região que não é tão agradável. Né, e até pedi desculpa para ele na hora ali. né Espero que ele tenha aceitado. Aceita a desculpa, Valdir Não, com certeza, né? É, eu não uso muito, né? Mas aí não, não tem, muito, não tem... é difícil falar sério com ele, gente. Não tem muita importância, não. É... Doeu muito, Valdir Doeu um pouquinho. Ele fez tirou o pé. Eu falei, graças a Deus, né? Meu amigo. Mas é uma grande pessoa, né? Tenho um carinho por ele também. Assisto muito ele. Vale tudo, Gil, vale tudo, Gil, até o torcedor invadindo o campo, tirando a roupa de você, vale tudo. Falou, vai lhe dar o cu, vai o resto do lado tudo. Nossa senhora, tá legal, tá aí uma brincadeira, né? O jogador profissional, jogador profissional, numa rádio católica, falando uma besteira dele. Eu espero que no trabalho dia a dia eu possa demonstrar o meu, o meu valor de estar dispensando o trabalho. tinha ficado 10 horas sem se alimentar. Do atacante Marinho, que caiu desacordado no campo depois de um choque com o Henrique. E Marinho, você lembra desse, desse lance que até foi, gerou o pênalti para o vitória? Então, eu, eu fiquei sabendo só através dos meus amigos, né? Depois do jogo, né? Que eu tinha tomado uma pancada forte na cabeça no, onde eu não lembrava, né? E que tinha... Acontecido um pênalti e depois falaram que eu que fiz o gol, coisa que eu nem sabia. Você não lembra de ter feito o gol? Não lembro, não lembro e no vestiário que foi que falaram pra mim, que eu que tinha feito o gol. Então, mas foi um, um choque, foi muito forte, né, que tô sentindo um pouco de dor ainda, mas a gente vai... vai você não sabe nem se você comemorou o gol? Não, <risos> não sei, só, até porque, como, como eu acabei de falar, né, eu só fiquei sabendo que fiz o gol no vestiário. Caralho, é difícil, velho, muito, muito, muito, com um a menos... Desde o início do jogo. Superação. A gente sabe, a gente vai jogar contra todo mundo, véio. essa é a verdade. O Silas ali tava feliz com o gol, mas também não gostou, você tirou a camisa, tá fora do próximo jogo, mano. Tô? Ah. Que merda, hein? Sabia não? Eu, eu, eu só tomei um cartão contra o Atlético só, não tô lembrado o outro. Dois por ter tirado a camisa. É? Também teve um gol que você comemorou, também tirou a Eita, camisa. Merda, que merda, hein? Por não sabia. Ah! É. é, vocês me falaram agora. Que, que merda! Mas é, é isso! Ah! Comemoro mesmo! Ah, tô cansado, velho!